da Universidade Federal do Amazonas e sou uma das ganhadoras do prêmio do concurso Jovens Empreendedores Florestais do IDESAM. Música Pela carência de, de material regularizado para poder abastecer o rolo industrial de cerâmica de giraduba, nós vimos a necessidade de, de criação de uma rede de coleta de sementes e num viver para a produção de mudas, para abastecer o comércio que hoje em dia é ilegal. E também para os próprios comunitários terem uma outra fonte de renda. Desde a coleta, que seria feito um curso com eles, né, com parcerias, até... A o beneficiamento, a, a produção de muda, o acompanhamento, né? então eles também teriam parcerias de engenheiros florestais, o curso de viveiro, eles mesmos estariam construindo o viveiro florestal, então eles estariam acompanhando todas as etapas. Eu trabalho já há dois anos no Centro de Semente Nativa da Amazônia, então assim, quando surgiu a oportunidade de criar um projeto, eu pensei num projeto é, que fosse voltado mais na área que eu trabalho, porque eu vejo a, a, é, a necessidade dos, dos próprios coletores. Existe poucos coletores cadastrados que são regularizados, né? Mas não existe uma demanda, porque às vezes as pessoas conseguem de forma irregular sementes que eles não sabem de onde vem, qual, é, como é que é a parte genética, se é boa, né, a qualidade. Então assim. Eu vejo que existem algumas pessoas que estão sendo especializadas na coleta, que são pessoas regularizadas, que poderiam ter essa oportunidade. Existe, às vezes, alguma coisa escrita na literatura que não, é com, não, não bate com a realidade da região. Então, um dos pontos seria isso, porque também é, existe manuais de sementes, mas são para grãos, que, que é mais fácil, né, para o sul, para o centro, e para nossa região são sementes diversificadas que não tem um padrão.